o automatic também trabalha muito bem com equações exponenciais. Nós podemos utilizar a ferramenta expoentes para poder escrever algo do tipo 3 elevado a 3x menos 4. Isso vai ser interpretado como uma expressão algébrica que corresponde a uma função, a não ser que nós coloquemos um igual, aí se torna um problema de equação. Então, reescrevendo isso como 3 elevado a 3x menos 4, que é igual a 9 elevado a 2x menos 3, vai ter uma solução de equação x igual a 2. A solução dessa equação vem por meio de uma fatoração, porque é possível escrever o 9 elevado a 2x menos 3 na base 3. Ao reescrever o 9, teremos 3 ao quadrado elevado a 2x menos 3. Ao fazer a multiplicação do 2 com o 2x menos 4, vamos ter 3 elevado a 4x menos 6. Agora nós temos um problema de exponenciais de mesma base. E é só analisar as duas bases que vão ser iguais e os expoentes também vão ter que ser iguais. Se os expoentes são iguais, a resolução do nosso problema se baseia em isolar o x dentro dessa equação. Então, 3x menos 4 igual a 4x menos 6 vai virar 3x menos 4x menos 4 igual a menos 6. Nesse caso, podemos fazer o menos 4, que está do lado esquerdo da equação, ao somar mais 4 dos dois lados da equação, vai aparecer um mais 4 do lado direito. Vamos ficar com a expressão 3x menos 4x igual a menos 6 mais 4, ou seja, menos x é igual a menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4 é menos 2, então menos x igual a menos 2. Se menos x é igual a menos 2, podemos multiplicar os dois lados por menos 1 e teremos x igual a 2, que é a solução da nossa equação exponencial. O trabalha bem com expressões exponenciais mais complicadas, como, por exemplo, 9 elevado a x. Ele já vai interpretar essa expressão algébrica como função, se você não tiver nenhum tipo de igualdade. 9 elevado a x menos 3 elevado a x mais 1 vai ser interpretado como uma função. Se você colocar um igual, ela vai ser interpretada como uma equação. Essa equação exponencial vai ter uma solução dada por logaritmos. Então, podemos ver que essa solução dada por logaritmos vai depender inicialmente de trabalharmos com exponenciais de mesma base. Para conseguir isso, o 3 elevado a 2 vai ter que substituir o 9. E o menos 3 elevado a x vezes 3 vai ter que substituir o 3 elevado a x mais 1 utilizando a propriedade de soma de expoentes. Quando você tem dois expoentes sendo somados, significa que você está multiplicando potências de mesma base. Então, vamos ter 3 elevado a x vezes 3 e 3 elevado a x elevado ao quadrado, já que potência de potência, você pode inverter a ordem delas, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 3 ao quadrado elevado a x vai ser 3 elevado a x ao quadrado. Menos 3 elevado a x vezes 3, tudo isso igual a 4. Isso foi estratégico, porque assim é possível fazer uma substituição. Onde existe 3 elevado a x, podemos tomar como t, uma nova variável. Então, vamos ter t² menos t vezes 3 igual a 4. Então, temos uma equação do segundo grau para resolver essa equação exponencial. Um trabalho intermediário para chegar na solução final. Vamos continuar resolvendo esse problema utilizando essa substituição. t² menos t que multiplica 3 igual a 4 pode ser reescrito como t² menos 3t menos 4 igual a zero, uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau pode ser resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara, substituindo os elementos dentro da fórmula. Então vamos ter essa situação. Lembrando que o t é a raiz dessa variável auxiliar que nós inventamos. Fazendo as operações aritméticas necessárias, vamos ter menos que multiplica menos 3 igual a 3, menos 3 elevado ao quadrado igual a 9, menos 4 vezes menos 4 vezes 1 igual a 16, 2 vezes 1 igual a 2. Então, teremos 9 mais 16 igual a 25. E como a raiz de 25 é 5, t é igual a 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Vão existir, então, duas raízes nessa variável t, a 3 mais 5 dividido por 2 e a 3 menos 5 dividido por 2. A primeira vai resultar em t igual a 4 e a segunda em t igual a menos 1. Lembrando que essa ainda não é a solução do nosso problema, é a solução só da equação de segundo grau associada, utilizando uma variável auxiliar. Nós vamos ter que agora voltar com a substituição de t com os seus valores, dentro da equação t igual a 3 elevado a x. Com t igual a 4, vamos ter 3 elevado a x igual a 4, que vai ter como solução x igual a 2 vezes o logaritmo na base 3 de 2. E com 3 elevado a x igual a menos 1, não vamos ter nenhum tipo de solução. Então, vamos ter uma solução única na variável x. O x igual a 2, que multiplica o logaritmo na base 3 de 2, já que não existe potência 3 elevado a x, que dê um resultado negativo. É possível também resolver esse tipo de equação por meio de uma análise gráfica, porque sempre que você escreve uma equação no fotométrico, cada um dos lados da equação é interpretado como uma função distinta. Então, aqui, por exemplo, no 9 elevado a x menos 3 elevado a x mais 1, foi interpretado como uma função y igual a isso. Inclusive, ele faz o gráfico dessa função e destaca alguns pontos especiais, no gráfico dessa função, especificamente, nesse caso, a interseção com o eixo y, é um ponto notável. Do outro lado da equação, nós tínhamos 4, então ele interpreta y igual a 4 como uma função e faz o gráfico dela. A solução é x igual a 2 vezes o logaritmo na base 3 de 2, e ela vai corresponder à interseção entre essas duas funções, que vai ser dada nesse ponto. Então, é possível encontrar a solução da equação observando a interseção entre as duas funções. Com o Photomath, você também consegue escrever e resolver equações que envolvem logaritmos. Para isso, você clica no três pontinhos, vai existir logaritmo na base 10, logaritmo na base 2, logaritmo na base E e logaritmo numa base qualquer. Vou escolher aqui, nesse caso, logaritmo numa base qualquer. Aí, colocando a base, por exemplo, 3, é possível utilizar as setas de navegação para poder escrever o restante da expressão. Por exemplo, 3 elevado a x menos 8, usando novamente as setas de navegação, com a igualdade 2 menos x. Então, aqui existe uma equação que tem uma solução e envolve logaritmos. Vamos ver o passo a passo dessa solução. Podemos observar na solução detalhada, primeiramente, que o logaritmo que está sendo calculado é o de 3 elevado a x menos 8. Independente de qual seja a base, isso vai ter que sempre ser maior que zero. Então, vamos ter uma restrição com relação ao nosso domínio. O x vai ter que ser maior do que 3 vezes o logaritmo na base 3 de 2. Tendo feito essa restrição, nós podemos partir para reescrever essa expressão logarítmica como uma forma exponencial. Então, vamos ter 3 elevado a x Menos 8, igual a 3 elevado a 2 menos x. Nessa forma exponencial, vai ser mais fácil de resolver o nosso problema, porque nós vamos ter algumas propriedades que vão poder ser aplicadas aqui. Uma delas é que está existindo uma soma de expoentes. No expoente do 3, existe 2 menos x. Isso pode ser reescrito como 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a menos x. E o 3 elevado a 2 pode ser reescrito como 9, então, agora nós vamos ter, dentro da expressão, o 3 elevado a x aparecendo em dois elementos. Então, podemos tentar trabalhar com uma substituição de variáveis, aonde t, uma nova variável, vai ser equivalente a 3 elevado a x. Resolver essa equação com relação a t e depois retornar ela para a variável x. Feita essa substituição nós vamos ter uma nova equação para resolver. Então, t menos 8 igual a 9 sobre t, podemos multiplicar dos dois lados por t. E depois, podemos subtrair dos dois lados 9, vamos ter uma igualdade a zero. E vamos acabar construindo uma equação do segundo grau, do tipo t ao quadrado menos 8t menos 9 igual a zero. É possível encontrar as raízes dessa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, substituindo a, b e c pelos coeficientes correspondentes na equação com relação à variável t. Substituindo esses coeficientes, nós vamos ter t como sendo essa expressão. Aqui podemos multiplicar por 1, não vai mudar nenhum resultado. Menos vezes menos vai ficar positivo, então vai dar 8 positivo. Menos 8 elevado ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes menos 9 vai dar 36. 2 vezes 1 vai dar 2. 64 mais 36 dá 100. E a raiz de 100 é 10. Então, vamos ter 8 mais ou menos 10 dividido por 2. Vamos ter duas raízes para essa variável t. No caso da soma, 8 mais 10 é 18, dividido por 2, que dá 9. E no caso da diferença, 8 menos 10 dividido por 2 vai dar menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Então, temos duas possibilidades para a raiz de t. Agora, é necessário substituir esses valores dentro da expressão t igual a 3 elevado a x. Então, 3 elevado a x igual a 9 e 3 elevado a x igual a menos 1 são as, as duas possibilidades. Em 3 elevado a x igual a 9, nós vamos ter x igual a 2. Em 3 elevado a x igual a menos 1, não vai existir nenhum x que resolva esse tipo de equação. Então, o x vai pertencer ao vazio. Encontramos, então, uma solução com relação a x, que é x igual a 2, mas temos que verificar a restrição dessa solução. Ela tem que ser maior do que 3 vezes logaritmo na base 3 de 2. E, nesse caso, ela é maior. Então vamos ter encontrado x igual a 2 como sendo a solução da nossa equação logarítmica lá do início do problema. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo, da série de dicas de aplicativos. Nesse vídeo falamos sobre o fotomatch, esse foi o oitavo vídeo da série específica sobre o fotomatch. E nesse vídeo o que exploramos do fotomatch foi a sua capacidade de trabalhar com equações exponenciais, e equações logarítmicas, utilizando várias formas de solução para encontrar os resultados desse tipo de equação, inclusive trabalhando com substituições de variáveis quando for necessário para encontrar a solução de maneira mais tranquila. Lembrando também que a resolução gráfica de equações é sempre uma técnica interessante, uma vez que ao escrever uma equação no Photomatch, ele interpreta cada expressão algébrica de cada lado da equação como uma função diferente, e faz o gráfico das duas. Assim você pode analisar as expressões gráficas e verificar a solução da sua equação. Esse foi o oitavo vídeo da série do Photomat. Todos os outros vídeos estão disponíveis no calculecomigo.com, no canal no YouTube, mas eu queria recomendar especificamente dois. Primeiro, o como explorar os recursos, porque o Photomath, além de resolver as equações, como nós vimos no caso, equações logarítmicas, equações exponenciais, ele também é capaz de salvar essas equações nos seus favoritos, compartilhar os seus resultados passo a passo com outras pessoas por e-mail, por WhatsApp, ou mesmo publicar na web para ficar disponível para todos. Além desse vídeo, eu gostaria de recomendar o de reconhecimento de escrita, porque a principal funcionalidade do Photomath é conseguir reconhecer a escrita matemática feita à mão, seja num quadro ou num caderno, a partir da câmera do seu celular. E nesse vídeo eu detalho todo o tipo de expressão ou equação matemática que o Photomath é capaz de reconhecer. Então assista esses dois vídeos. Veja o restante do conteúdo disponível no Calcule Comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe se você gostou e continue acompanhando os lançamentos aqui do Calcule Comigo.